Então, agradeço a Dominique, como é que eu pronuncio direitinho o nome? Finger. Fingerman. Finger. O quê? Pelo honroso convite para dizer algo no segmento deles desta série dedicada à ideia de referência Devo também agradecer aos presentes pela coragem que mostram ao assumirem o risco que aqui os ameaça a partir de... Qual é o risco? o risco de ouvirem uma fala repentinamente mais capaz de embaralhar o assunto, ao contrário do que a é do inimigo do que promover a inteligibilidade do conceito de religião de repente. Feito isso, não é falsa modéstia, que eu sou famoso pela confusão que eu estabeleço. Oh, meu querido, muito obrigado pela atenção. Tem lugar aí, Acho que Então, o risco, por que o risco existe de eu um É verdadeiro desde o simples ponto de vista cronológico. Por quê? Eu dou um exemplo. Não caberia nos minutos reservados à palestra uma dedicação minuciosa nem mesmo 10 das quatrocentas e tantas páginas desse livro aí, ó Diferença e Repetição ó. O jogo de Diferença e Repetição está aqui ó, O que eu fiz? Eu peguei muitas poucas coisas então, Não dá para desenvolver o tempo Isso que eu estava escrevendo no começo No começo Estava preparando e de cara eu senti isso. Eu falei, e se chegar no fim isso for verdadeiro? Vai ser um desastre. E esse problema meu vai ser esse. Então, ao dizer isso, eu busco apenas justificar o título que sugeria do menino. Breve passagem. <risos> então, pronto. Já me defendo. Então, vocês comprem o livro. Não? e eu fico na minha breve passagem aí depois vocês confrontam para ver se a breve passagem piora ou não piora a coisa esse foi o, o, o grande problema de quem resume filósofo é um esse fica ininteligível e quando fica muito inteligível não falou nada que serve. virou uma didática é, não é, Inútil é, Breve passagem Pela paradoxal total Sublinhei breve passagem Mesmo necessitando ser breve Confesso, entretanto, que isso não será fácil Não será fácil Construir essa brevidade Essa curta duração da nossa conversa Por quê? Porque inevitavelmente, já de partida O tema me obriga a perguntar o seguinte Por que paradoxal? E a Dominique... Quase contou tudo. Paradoxal. Então, por que paradoxal? Onde está o paradoxo? O título sugere como dizer o paradoxo. O título é que junta diferença e repetição. Havia uma história de que o igual é que se repete ou é o diferente que se repete? Havia essa história. O Leistrosso tentou dizer alguma coisa extremamente. Assim. Vamos prosseguir. Primeiramente, por que Por que paradoxal? Primeiramente, e aqui eu sou obrigado a fazer uma espécie de introdução ao próprio tema Primeiramente, porque Teolores é um filósofo que parece ter um gosto especial pelos paradoxos. Vai, é paradoxo daqui, paradoxo lá, até que fui obrigado a estabelecer uma espécie de neologismo. Entendeu? Um gosto herdado é dos gregos. Mas isso... todo o que eu gostaria de dizer, para ficar chique, é possível que ele tenha esse gosto especial por causa dos gregos que também inventaram o par. Há uma espécie de paradoxismo, reincidente, não paradoxismo, é um paradoxismo, reincidente em várias importantes linhas dos escritos de Basta comparar, por exemplo, as séries dos paradoxos em lógica do sentido Eu comparar a lógica do sentido As séries dos paradoxos Outro exemplo E que interessa o problema da repetição deles Agora então começa a chegar perto do nosso, do nosso caso Para Deleuze, um filósofo é filósofo porque cria conceitos Porque a filosofia é isso que é dito sempre e é sempre dito, entretanto, essa afirmação que, aliás, distingue o pensar filosófico do pensar em ciências e do, e do pensar em arte, porque cria, cria conceitos, o outro cria funções em ciência, e outro cria blocos de emoções em arte ou outras palavras que possam dizer do que a arte cria. É um pensamento em arte criando isso pensamento em ciências criando funções e o pensamento em filosofia criando conceitos. Então, por exemplo. Bom, entretanto, essa afirmação de que o filósofo cria conceitos já é fisgada por um paradoxo. Por quê? É que a afirmação dessa ativa criatividade conceitual é inseparável daquilo que ela implica. E o que essa atividade implica é uma especial passividade do pensamento. Eu crio, mas a mim, o meu próprio ato criativo implica uma passividade sua. E é isso que nós vamos ter que ver no problema da repensa. Por quê? Por que implica essa especial passividade do pensador? porque criar conceitos, segundo Deleuze, não depende simplesmente da espontânea e voluntária boa vontade do filósofo. Tranquilo. Ele é como que forçado a pensar. Ele pensa por força daquilo que desencadeia nele um intenso envolvimento afetivo. E esse envolvimento gruda o filósofo a complicada pulsação de um cruzamento de problemas. Para vocês terem uma ideia, um filósofo nunca pensa fora de cruzamento de problemas, mesmo quando ele esconde, porque você vê o cruzamento através das teorias que ele mistura. Isso afinge o filósofo em meio às mais variadas atmosferas seja da contemplação de uma inesperada nuvem de delícias, né? até a da penosa sensação de um porco espinho na garganta, desde evanescentes admirações até a exposição dos nervos, adoridas projeções, espiniformes de certos Então, é preciso sempre levar em conta que o filósofo está ou delirando de felicidade ou sofrendo para caramba. Não é uma brincadeira, tanto não é uma brincadeira que só tem poucos filósofos. O resto é professor de filosofia. Pois bem, além de suscitar no filósofo uma necessidade de pensar, de ter que pensar, esse envolvimento afetivo dá a ele um, que, o, um que, pensa. Ele sente algo, ah, pô, tenho que pensar isso. Ele ganhou um, eu tenho que pensar isso. Muito bem. Por exemplo, ao ser afetado quando vê um filme, uma pintura, uma escultura, quando ouve uma música, etc quando participa de alguma maneira de uma das atuais manifestações agitadoras de problemas em cidades ou aldeias indígenas brasileiras né? o pessoal está lá quando sente fortemente isso ou aquilo nos seus encontros com seja lá o que for o filósofo ganha o que pensar algo para pensar ele. ele sente que agora tem o que pensar ao mesmo tempo em que ele sente isso, uma singular afecção, portanto, uma variação intempestiva na sua sensibilidade, na sua subjetividade, ao mesmo tempo em que isso acontece, abre-se um outro nível de tensa conexão entre a passividade implicada no envolvimento afetivo e uma especial e meândrica atividade do esforço pensante Que nível é esse? É de uma outra pergunta Mas agora já no nível do, do espírito Para pensar é Quase sujeito da coisa Que nível é esse? Eu o do como dizer Isso que agora eu tenho Que eu agarrei para pensar Mas como dizer? É nesse nível que Deleuze pode ser também estudado como um filósofo, necessariamente aberto a contrair uma multiplicidade de alianças. Desde aquelas tecidas junto à elaboração dos conceituais de outros nossos, ou junto a formulações de cientistas, matemáticos, etc., até junto a iniciações de artistas a respeito de suas obras ou de análises feitas por críticos nos mais variados domínios, sejam estéticos, políticos, etc. Não se trata de repetir o que os outros dizem, mas de entrevaguear pelo que dizem, levado pelos dinamismos que dramatizam a ideia que o abraza. Portanto, mantendo-se à espreita do que lhe pode dar seu próprio poder essencial de ser afetado, Trata-se também de contar com os outros para dizer aquilo que o forçou a pensar. Beleza, ele não é influenciado, nenhum filósofo é influenciado. Eles são, eles são, uh, eles são ricos em alianças com outros. Senão não teria tão poucos. Por quê? Porque não fica na história da filosofia, quem copiou o mundo. Se fica, e aí você vai dizer que ah, porra, esse cara é influenciado por, por aquele outro, por aquele outro. Bom, então, influenciado não. Ele é repensado em função dos novos problemas e, portanto, ao repensar se está criando aliás. Eles dá o nome de intercessores a esses com os quais ele se sente inclinado a aliar-se em seus movimentos do como dizer isso que ele tem para pensar. Ele não precisa para tanto privilegiar o jogo das proposições opositivas. O filósofo não precisa brigar com outro filósofo para ser criativo. O jogo da oposição é óbvio. Foi uma invenção para facilitar o discurso hegeliano que ele precisava fazer e aí se pensa normalmente que pensar contra pensar contra não leva longe diz deus não a respeito de um colega nosso que que não leva longe pensar contra isso ou contra aquele ou contra o que está sendo gravado hein? ele não precisa por para tanto, né, está privilegiado o jogo das, das... proposições opositivas, né? A confrontação de juízos, isso é coisa do Supremo Tribunal, é só olhar um pouco a televisão e ver lá os caras, isso é a confrontação. Não leva a nada, porque a rigor, a criação jurídica está sendo feita na jurisprudência, e quando eles conseguem isso, aí sim, se ouve, é outro. Ah, inovou. A confrontação... Você vira as costas para quem diz para você, não, isso não é isso, isso é isso. Bom, então você está em outra face do problema, que não é a mim. Tchau. Você tem coragem de assumir a face que você assume do problema. Provar que ela existe, ela é essa que eu estou vendo, você O seu, tudo bem, fica com a sua. Na criança, quando brinca, é outra. A outra. A neta, ela tem que dar um jeito de escapar e ir para outro brinquedo. Aliás, eu fiz escapar da minha neta, dois anos. É uma francesinha. E ela gruda no um outro, ela já não pega o um objeto do outro, ela gruda. Para dizer, conceitualmente, aquilo que forçou, que o que forçou Deus a pensar aquilo que ele ganhou em seu envolvimento afetivo ele precisa isto sim enveredar-se pelos meandros interexpressivos de suas alianças com intercessores é interexpressivo o caminho é interexpressivo não é cópia da expressão e de fato, tais alianças mostram-se notavelmente produtivas em suas obras, mostram-se singularmente recriadoras, capazes de retomar o novo e desencadear variações conceituais que, por sua vez, nos ajudam a pensar nossos problemas, operando em nós como outras tantas perspectivas intercessoriais. Inter, inter, inter, intercessor, intercessoriais. Porque, por exemplo, burocracia, mas não é isso. Bom, essa temática que eu acabei de colocar como, como uma espécie de introdução, aparece em, algum, em outros termos, no por parler, traduzido pelo como conversações. No livro, por exemplo, na página da 171, vocês vão ter isso. O que foi dito até agora pode ser tomado como breve, mas necessária introdução ao problema da repetição do livro. Necessário, vocês vão ver por quê. Salientamos, salientamos o paradoxo de uma criatividade conceitual dependente de um poder de ser afetado primeiro, primeiro ponto. Esse poder que nos dá o que pensar. Tem uma passividade embutida na criação operando no uh, e destacamos a ideia de contrair alianças com intercessores que nos ajudam a dizer o que nos dão o que pensar, o que não é uma passividade da cópia, mas é uma abertura a alianças que vai funcionar nas operações da repetição. Porque lá vai acontecer a ideia de contrair. Toda vez que se contrai, se contrai diferente. Toda vez que você pega a ideia de alguém, se pega diferente. Toda vez que se captura um gesto de alguém, se captura diferente. Bom, com isso estamos relativamente aptos a perguntar por lances. Quando eu digo estamos, eu estou fazendo uma percepção. Estou, é comigo que eu estou discutindo né? Aí fica um negócio que parecendo que estou falando o nome de você Não estou né? Com isso estou relativamente apto a perguntar por lances de criação do conceito de reflexão Ao longo de breves passagens eh, notaremos A razão pela qual esse conceito ganha uma espécie de assinatura Deus Porque ele tem o aspecto de depois das obras, claro como que era o título da palestra né? porque a paradoxal repetição de Deleuze. em outras palavras serão referidos alguns encontros de Deleuze com intercessores notadamente rilme nesta conferência encontros ao longo dos quais ele pode, pode dizer a sua maneira uma perspectiva do problema da repetição o paradoxo que o afetava. Na estranha experiência do aprendizado da repetição. Tem que puxar para baixo o conceito, tem que colocá-lo no mundo da experiência. Trata o aprendizado da repetição. Bom, aí eu fiz um negócio que, eu, que talvez seja um exagero, mas vocês me perdoem, porque é uma espécie de descanso descanso, na caminha aqui no meio do texto então dá uma dormida eu preciso colocar você precisa sentar na verdade, você precisa dar um descanso aí quando eu cheguei nesse ponto eu, ó, dá uma sentada eu digo assim vive-se comumente a experiência da repensa não apenas o tic tac tic é tac tic tac do relógio o tic, cadê a ferro? O tic, tic, tic, das quatro horas do belo sol. Quem não aprendeu a repetir tabuadas aritméticas até decorá-las como máquinas operando por si mesmas no cérebro? Quem nunca viveu com ou sem dores o versátil hábito de contrair bons ou maus hábitos. <risos> oh educação, né? sempre primou tem todo bom ato aí. Né? A neta precisa parar de morder as amiguinhas. Quem nunca viveu, ah, tá isso é, quem nunca fez a experiência de viver repetindo, seja uma canção, seja uma poesia qualquer, agora é um desafio. A ah, juventude não vai participar dessa passagem bem aqui agora O desafio à geração que nasceu na década de 30 Não tem ninguém aqui Não tem ninguém ali Poxa Dominique Eu acho que não devia ter convidado um velho também. Um que velho brasileiro como eu mesmo Mestiço, mestiço porque na minha infância o pessoal dizia não, Você não tem raça pura. Você é mestiço eu vou fazer? Porque tem brasileiro e italiano é no meio. Que velho brasileiro como eu não sofreu algum dia a tentação de decorar ah, e de viver recitando, repetindo, portanto, decorando, puxando para dentro do coração. Este magno exemplo, magno exemplo, não é um juízo meu, é do Antônio Candido. Este magno exemplo da lírica brasileira Eu vou ler devagar para ver se algum couro se arma entre vocês não. Vamos ler, porque não precisa ser também tão velho para ter lido esta poesia E, que era nos grupos escolares, etc, etc e, tem que ver. Eu vou, vou, vou copiar a inteirinha. <coughs> são duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez no mesmo arremol, vivendo no mesmo lugar, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol Unidas bem como as penas das duas asas pequenas de um passarinho do céu. Como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas, da tarde no frouxo dela Unidas bem como os prantos que em parelha descem tantos das profundezas do ar. Como o suspiro e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar. Unidas, ai, quem pudera numa eterna primavera viver qual vive esta flor. Juntar as rosas da vida na rama verde florida, na verde rama do amor. Quem? Quem escreveu isso? Hum? Você vê? A máquina! É máquina. Tônio falando. Era o, né? A magna Magna exemplo De poesia lírica brasileira Um, um baiano Vou dar uma, mais uma indicação Um baiano Tem um baiano por aqui É por isso também que ninguém falou isso de Castro Alves E é a respeito dessa poesia certamente Que um outro poeta Um grande poeta de esquerda, porque o Castro Alves é um homem de esquerda, de esquerda chilena, criou uma poesia. Castro Alves del Brasil, tu para quem cantaste? Para a flor cantaste? Sim, pero aqueles pétalos. Agora, me, me ajuda lá, também estou vendo você Aqueles pétalos não teriam rocitos, rocitos rocitos quem é ah, esse poeta chileiro? Paulo bom observe-se inicialmente que a repetição tem algo a ver com o tempo presente nas vidas das pessoas tic tac até castrolas ah, na vida das pessoas Ah, lembra da sua tese? Não é à toa que a poesia lírica, como essa que anotei aqui, né, tem seus dinamismos temporais ligados, sobretudo, à dimensão do presente. É próprio da lírica. Não é pulsar no presente. E repete, e repete, e repete, e a cada repetição, algo, algo a mais se passa pelos intervalos das palavras, dos sons, das coisas. Algo não notado antes, digamos. Uma mudança irredutível ao que é atual e empiricamente repetido. Mesmo quando você obtém. As quatro horas Bergson examina esse exemplo. O espírito não vai, vagueia, vai. Então, Ainda vai agora quando você aprende a repetir um poema, quando você vai repetindo, a cada repetição você viaja Então esse é algo mais que pulsa quando a repetição para sentir isso, basta que se repita a experiência de ler e reler que foi. De onde vem ou se impõe essa estranheza acontecendo na repetição, como encontro paradoxal? Dado que o aparentemente mesmo, agora repetido, já não parece ser o mesmo. De onde vem? seguindo a própria sugestão do título do livro, Diferença e Repetição, digamos imediatamente, fica fácil, que esse algo estranho só pode ser uma intensificação, transfigurando a parte repetitiva do encontro e abrindo nele dimensões diferenciadas. Lançando, portanto, a experiência do paradoxismo da repetição, O do Pitini, que eu estou erra é um pedaço <risos> numa frase curta digamos que a repetição deloissiana é paradoxal porque um encontro repetitivo implica um diferencial que pode repetir transfigurá-lo num encontro intensivo mas essa frase é básica ela pede que explicitemos alguns pontos do problema que ela encolhe o problema da repetição como diferenciação Com Então agora Já estamos numa outra dimensão da... A repetição agora vai ser Diferenciação de onde parte a diferença Então vamos lá Vocês estão muito cansados? Está muito difícil Está muito chato Vocês meditam Aí eu ponho o chapéu e falo isso Eu te garanto que não vai ficar muito longo Fiquei com medo, porque eu botei tipo 14 Ficou parecendo muita página. Não, não está ruim Estou experimentado nisso Uma vez eu tive que parar no meio O primeiro lance de desenvolvimento desse problema pode ser encontrado na maneira pela qual Deleuze compreende, compreende ideias do seu jovem intercessor chamado David Hilbert 1711 1774 eu boto a data vocês tem esse troço porque o Deleuze não conversa com gente viva só conversa com o pessoalzinho também do século XVIII foi com esse filósofo do século XVIII já estudado por ele numa tese publicada em 53, onde empirismo e subjetividade, aquele que você falou aí, que Deleuze, 15 anos depois, em 68, diferença de repetição, diz ter ido ao que é decisivo no âmago do problema da repetição. âmago do problema. Ou seja, Deleuze está com 20 e poucos anos, aqui já, em 68, com outras idades com aquele jovem que escreveu baita ensaio, baita uh, tratado sobre a natureza humana, Colosso, 20 vinte e poucos anos, viu, século XVIII, foi lá, um jovem falando com o outro, e entrou no âmbulo do problema da repetição. Então, como é enunciado esse recôndito problemático da repetição? É enunciado duas vezes, numa longa e numa curta enunciação. A longa enunciação aparece no, no Império de Subjetividade, na página 65. Trata-se de uma transcrição quase toda, sem aspas, do que Hume está dizendo em seu tratado da natureza humana. Aí eu, eu mostro as páginas aqui do tratado, porque tem uma tradução excepcional da Débora, da Novski, é, uh, desse tratado de vivo vocês podem ler e confrontar o resumo que o Deus faz a maneira como ele pega não a maneira, mas a que ele pega então essa longa enunciação diz o seguinte a repetição desenho de do verbo devir, não precisa manter esse verbo em português porque o pessoal pensa que só é uma propriedade francesa, ou línguas, mas não é nós temos o verbo devir com todas as suas conjugações. Então, a repetição deve vem a ser, devem. Né? Devem deve uma progressão e mesmo uma produção quando se deixa de, de, de considerar, quando se, se deixa de considerá-la relativamente aos objetos que repete. Progressão tem aí? Tem uma progressão. Do meu ódio pão, quero é o relógio. Mas essa não é mais dele, coitadinho. Fica, tá, Não tem nem problema. Ele fica olhando assim cima não me bate, não tem culpa. Você não tem culpa do quê? Disso que está acontecendo no espírito. Não está acontecendo no objeto. Então é o que o Rio está dizendo. Rio é um. Um cara da experiência. Então, dizer que o tic-tac tem. Olha lá. A repetição devem uma progressão e mesmo uma produção quando se deixa de considerá-la relativamente aos objetos que ela repete, nos quais ela nada muda, nada descobre e nada produz. Para, então, considerada de que jeito, então? considerá-la no espírito tradução francesa de mind para considerá-la na mente que a contemplar e na qual mente ou no qual espírito ela produz uma uma, uma nova impressão mas sim, tic, tic, está nada mudando, a não ser o desgaste, aí você entra na história do desgaste material, aí no, a mudança aí já não é no tic, tá, é nas peças, você vai para as peças, repetição de peças, é outra, aí é você bem. vai pelo que os próximos chamam de mens momentânea, a natureza, a matéria inteira é uma coisa separada, é justamente a mais, que os partes, extra partes, partes separadas umas das outras Então, a repetição, o rio então, é o seu encontro com ela mesmo. O que está te perturbando, o seu encontro com ela Ou o que está te dando essa felicidade toda, está no seu encontro com uma repetição Meu, Então, aspas ainda. Uma determinação. O que, que a repetição está fazendo? Provando, provocando? Uma determinação a levar nossos pensamentos de um objeto ao outro. Para fora. A transferir, e aí é um problema, é um problema fortíssimo para a teoria do tempo: a transferir o passado ao porvir. Isso está acontecendo no presente? Taque, tá que você está no hotel, num quarto. E eu tenho que tá Perdão. Não vou dormir desse jeito. Ah, Transferiu para o futuro. Estou perdido amanhã, porque eu preciso dormir. Transferiu para o futuro. A repetição então, não faz nada nos objetos. Então ela não, praticamente não existe. Os objetos não têm nada de repetição. Ele, no espírito que contempla, é o espírito que contempla. Esse é o grande termo desses momentos desse livro: quando tem claro e contrair, puxar, capturar, está puxando. O espírito que contempla é que, agora vou destacar a enunciação curta que aparece em itálico na Diferença de repetição página 96 mas eu usei só o original. Os autores da tradução precisam fazer revisões permanentes. A repetição, aspas, a repetição nada muda no objeto que se repete, mas muda alguma coisa no espírito que a contempla o espírito, por causa da tradução francês de mind, que é esprit. Então eu mantenho a tradução. Mas, não faz. É só pensar o espírito como mente nesse caso Como mente, mente. Eu fui a assim Porque não precisa nem falar mente Cérebro, quem está pensando lá dentro? É sério é. Porque se você for o cérebro não tem mais mente Espírito e é outro mesmo. Espírito pensando uma observação mesmo superficial dessas duas enunciações deixa ver que, no âmbito do problema da repetição, está se intensificando o problema da mudança. O problema do novo no mundo. Problema que acompanha Deleuze desde seus primeiros escritos. Nessas duas enunciações, a mudança não é atribuída... Há relação da repetição com os objetos repetidos, com o estado de coisas, pois cada caso, cada sequência objetiva A, B, A, B, é independente da outra. De modo que a própria repetição se desfaz à medida que se faz. Cabe-nos perguntar ao que está ligada a luz? ligada à mudança. Ao que? Está ligada à mudança. Se tal, Está na coleta? Se ela independe da repetição efetiva de casos e objetos, uhum. dada a independência da aparição de cada um deles relativamente aos outros, a mudança não pode ser ligada a um em si, da repetição. A este filósofo. filosófico. Quem? Vocês estão, tem vários aqui da geração que leu Sartre. Sartre. quem leu Sartre, alguma coisa hum. outra. É... Então, lembra do para-si, que em si? Conheci na ausência, porque vai, vai, vai, vai se para. E o para-si, capaz de nadificar, é? é a consciência capaz de nadificar. Capaz é de dizer: não, não quero, não, no fundo. É o, é o espírito revolucionário que sabe. Quer dizer, a gente pode fazer o um, mundo a partir da nossa liberdade. Né? A consciência. Então, aqui você está vendo que a mudança não pode ser ligada a um em si da própria repensão Porque a mudança só está no Espírito que contempla a repetição. Mudou alguma coisa onde? na minha cabeça, no Espírito? Então a mudança só pode ser ligada à repetição, não por engrenagem efetiva de um si dela própria junto aos objetos, mas por efeito da produção paradoxal de novas impressões que ela suscita no Espírito, na mente contemplativa, contraente, como quando, ao aparecer o rosto A, minha mente aguarda o sorriso bem. Que não será o mesmo do passado. Esse movimento forçado pela diferença de impressões no Espírito, no Espírito. Não pode confundir isso com reflexologia empirista. São impressões que saltam, tic-tac. Não é porque eu posso uma hora estar tranquilo com o tic-tac, uma outra hora irritar. São impressões que não são efetivamente produzidas por ele. Mas. Meu encontro com o objeto repetitivo Meu espírito aceita o É esse movimento forçado pela diferença de impressões no espírito Lancetando passados e futuros É nele que se cria, destaca Deus, Deus A repetição, agora, para si mesmo no sentido da consciência de repente. É aí que se dá a consciência da repensão. Isso aí nós estamos ainda no nível das consciências. Então, os canalistas pedem um pouco, porque o, o, o inconsciente é outro bicho. É o inconsciente, é outro bicho. É a esse plano de contato entre a diferença em si mesmo e a repetição para si mesmo que estão dedicados justamente os primeiros o primeiro e o segundo capítulo diferença a ó ó ó ó o terceiro ó ó ó ó aqui ó oh. é quase isso esse trecho aí <risos> é isso é a esse plano de contato entre a diferença em si mesmo e repetição para si que estão dedicados esses capítulos. até chegar o terceiro, que aí, enfim, aí é de dois Como é impossível detalhar esse plano aqui, devo salientar a respeito desse primeiro lance do paradoxo da repetição, esse lance rilmiano. Rilme? Nós estamos em Rilme Apenas o seguinte. Beleuze mantém a pergunta pela consistência da mudança. É isso que, que, que, que ele precisa manter a. Porque a obsessão dele, filósofo, é como é possível o um novo. O um novo. De onde vem a novidade? A criação. Então, mantém a pergunta pela consistência. Em que consiste a mudança? Primeiramente, a repetição implica um em, um em si diferencial que a desfaz à medida que ela se faz. Ela não fica. Em segundo lugar, essa fugacidade não impede que ela mude algo na mente contemplativa, o que torna possível Falar no para-si da repetição. O que está acontecendo em minha mente quando contemplo repetições e sinto uma variação de impressões? Eu estou querendo esburacar esse, esse ponto. Está acontecendo que Beleza denomina uma está sendo, está juntando, gruda e fala ó, uma força de contração, essa mudança está ligada a força de contração é dessa força que subsiste o poder contraente da imaginação ó, já vai para a imaginação a imaginação é força contraente ela pratica força contraente ela não para de ligar coisa com coisa olha Prova disso é só lei de mitologia. Prova disso é a existência de Deus, em vivo. Olha, veja. A mania dos homens culpar Deus por tudo. Graças a Deus, eu ganhei na noite. Quer dizer, Deus é. Graças a Deus, o oh, um O Corinthians ganhou. Quer dizer, Deus não é São Paulinho. Outro dia, começa Deus a mudar de time agora. São Paulo ganhou, parece mesmo. Então, graça, o que é isso? É a imaginação atribuindo a um então, ponto, a causação sobre ponto B. Ela está ligando, contraindo A e B por uma relação causal aventureira, não controlada, científica. Precisa provar que Deus é então vamos lá. É essa força que contrai uns nos outros os instantes sucessivos independentes. É? Isso foi isso, isso sempre foi foi um problema. As forças gravitacionais. Os caras, ainda assim, os filhos fazem esforço para chegar num ponto que eles, que eles precisam unificar as forças para, no fundo, empurrar Deus também nesse ponto. É um esforço dará para manter o um coitado de Deus trabalhando. Quando Deus podia ser muito bem um Deus aristotélico, vagabundo, contemplando, né, tranquilo, né, que é muito mais saudável, do que ficar trabalhando o tempo todo, segurando um ponto. Da, da concateração de todas as forças. Eu se fosse Deus, eu ficaria dentro Ah não. Não é? Decorando. A contração é distinta da reflexão intelectual. Bom, esse é o ponto. Se faz Você contraiu um vírus que te fez, que te prostrou uma diarreia. Você contraiu. O mundo orgânico inteiro é feito de pedaços de pedras. Fica do contrário isso, o rin aqui, o mundo isso. É um mundo de contração. O corpo inteiro é feito. É isso que a cabeça daquele um moleque do século XVIII nunca vi força filosófica mais capaz de desmistificar. É feito disso, hein? nós somos feitos de poderes que se distribuem pelo corpo, poderes de contração extinta da reflexão intelectual o que ela constitui a contração é muito mais pregnante ela constitui o presente vivo o presente vivido por que isso é decisivo nessa filosofia? porque é nesse presente que o tempo se desenrola é no presente que ele se desenrola por mais que se fale do passado e do futuro, é do presente que o passado e o futuro se desenrola, Se desenvolve o presente. É claro que isso vai ter consequências. É a ele que pertence o passado e o futuro. Eu pondo aspas aqui, ó. Pertence o passado e o futuro. O passado, por que pertence ao presente? Nesse instante da análise. O passado pertence ao futuro, pertence ao presente, porque os instantes precedi, precedentes são retidos na contração. Você retém, então ele pertence a mim, estou retendo. Se eu não retém, desaparece esse passado meu, seu, quando você não contrai. O passado porque o então, agora o futuro, porque o futuro pertence ao presente. Porque a expectativa é antecipação dessa mesma contração Você vive a expectativa de algo Você está contraindo Que o futuro seja esse Que o Corinthians ganhe no próximo jogo Ou não ganhe, porque eu sou o palmeirense de nascença Mas eu ando meio afastado de tempo O <risos> Palmeiras está lá quem mesmo? Ah, oh, meu Deus! Ah, oh. Passado e futuro aparecem assim como dimensões do próprio presente. Justamente porque este contrai os instantes e contrai. E as expectativas já são contrações. Ora, falar dessa força de contração É falar de uma síntese Que se faz por si Esse é o ponto legal Isso aí é que coloca beleza Numa discussão muito boa Com Kant. Com a, oh, a palavra síntese Que síntese é essa? Que se faz por si uma síntese que se faz por si independe do meu intelecto independe da minha voluntariedade uma síntese que se faz por si é, sim. E, e se faz em mim sem mim se faz em mim, sem a minha atividade intelectual sem o meu querer não é o, o meu querer que faz o meu fígado contraí Sintetizar. Nem meu intelecto é capaz disso. Imediatamente é síntese passiva. É síntese passiva porque não é feita pelo espírito, mas no espírito que contempla, precedendo toda a memória e toda a reflexão. Aí é a conquista da Hilmiana da Prefere tudo Ele não é um Empirista vulgar No sentido que você pensa porque você tromba com o objeto Não Se está no encontro com o objeto Algo salta e muda No seu espírito Mas muda no espírito Não por força do espírito Senão Deus seria Comenteado um mesmo que junte todas as torcidas do mundo, junte, não, não chega aos pés da torcida corintiana, então ele, ele só conseguiu isso agora não. naquela é? vitória milagrosa não é? internacional do ano passado, né? Então é síntese passiva porque não é feita pelo Espírito mas no Espírito que contempla, precedendo toda a memória e toda a reflexão a reflexão é a, atitude, é a atividade do entendimento a memória é aquela coisa não sei o que é por isso é possível dizer que aspas, o tempo é subjetivo nesse lance levando-se em conta, porém, que a subjetividade é a de um sujeito passivo. Este é outro grande momento do tema de Lusian, do sujeito passivo. acontecem mim coisas, não sou o autor das coisas, sou autor de pouca coisa. Você se divide os outros, sofre impressões, cria, mas com aquele, com aquela implicação em você de contrações passivas. Passivas, sim, você recebeu o choque, funcionou em você essa força. O poder ser afetado em espinosa, é isso já no 717. É o poder de ser afetado O que, que nós somos? Antenas, não é? Criou-se essa imagem. somos antenas Somos poderes de ser afetado Ó, falar em tá, Tata Passivo É na síntese passiva que se apoiam as ciências ativas da memória e do entendimento Isso pode ser compreendido se levarmos em conta Que há níveis e mais níveis de sínteses passivas Níveis desorgânico até o for, Além de combinações Deles entre si E combinações deles Com as sínteses ativas que virão Então é preciso levar em conta Sempre o implicado Nas sínteses Os de tem razão Quando afirma e reafirma A filosofia do é uma filosofia dá as implicações Sempre acordado as implicações. Você diz algo, eu consigo dizer com você algo, algo e algo mais, indo aos implicados da sua dexão. Que não são simplesmente objetivos, no sentido, está aqui por isso que você falou isso. Não, eu estou aprendendo um nível, estou contraindo em outro nível o que você está dizendo. Que é perfeitamente legítimo, não estou te não estou em oposição. É uma criatividade universal. Vocês vão ver no final, o nós é que está criando. Não é o eu. É o um ninguém criativo solto pelas ruas, impondo perspectiva, aberturas de ouvido, Um rico domínio de símbolos. Si. Lembra disso, Roberto? Sabe, o desenho seria impossível um desenho simples. É uma espécie de intersecção de rosa dos ventos. Tamanha o jogo de emissões e contrações diferenciadas pelo universo todo. Quando Deus reexamina Hume no artigo anos depois, ele diz uma belíssima tradução. Eu incorporei no, no, na tradução brasileira do William Desert Ele diz que Rio é um grande filósofo da ficção científica. Quando você vê a Caçador de Androides, lá, é, você lá, aqueles mundos, assim, é isso, o universo de emissões de signos e contrações de e, em cada nível de contemplação de contração, a diferença é transvasada. A palavra é transvasada, su, é, su, suti reta. A gente o Pedro diz um esforço para chegar ao transvasado uhum. Sutil Eu não sei como você faria em português a tradução sutil vai, é, vai. Olha lá. Mas é uhum. transvasada ela, Porque senão ela seria <coughs> não. Em cada nível de contemplação De contração Porque eu estou aqui, ó, meu espírito está aqui Cada nível de contemplação, de contração, a diferença é transvasada. Transvasada. Então, está operando alguma coisa na contemplação. São intensidades, intensificações. Por isso que a diferença é transvasada na repetição. E de onde? O nome repetição paradoxal, porque ela comporta a mudança e a diferença. Bom, também o hábito dotado de por... é dotado de força contra... Também o hábito é dotado de força contraída. Ele translaza a repetição algo de novo. A própria diferença. São frases para só frisar isso aí. No diferença de repetição sentiu Ao contrairmos aquilo de que procedemos, incluímos, incluindo, perdão, ao contrairmos aquilo de que procedemos de onde a gente procede pensa uma criança no útero ela está contraindo ao contrairmos aquilo de que procedemos incluindo as milhares de sínteses passivas que nos compõem organicamente estamos existindo em meio a transvasamentos da repetição pela diferença A humanidade se repete Através de espíritos espacivos e transvasamentos da diferença É uma fatalidade a diferenciação Quando Leibniz vê no micro Croscópio, ele vê aquele mundo inovação tudo. tem isso tudo tem. aí ele vê cada singularidade é uma inovação é profuso, profuso basta contemplar basta imaginar para que algo novo porque a diferença seja transvasada a repetição essa filosofia precisa radicalizar de tal modo a ogeriza pela mesmice que ela vai buscar em toda parte o transvasamento da diferença então os leitores de Heidegger tem por aí a não sofrer como Deus aquele ser não aguenta bordoar a cara vai de pelo meio bom mas agora vamos fazer uma brincadeira e se invertêssemos a forma bonita pela... Quando olho para lá, a diferença entre o meu texto e a fisionomia, que O texto é... E se pudéssemos inverter a forma, por exemplo, tomar a repetição, aspas agora, tomar, agora aspas, a repetição como diferenciador da diferença. Você fica na... coisa... <risos> Você vai na onda de uma página, de repente o cara piscando outro. Eu podia sonegar para vocês. Né? Mas, aí eu, professor pregador, né? parte da Bíblia que contrária. É uma nota magnífica né, do livro a respeito de um cargo que ficou de saudade. Deleza encontra essa inversão em outro importante intercessor dele. Ele pensa assim desse cargo. Que, aliás, ele aprendeu a gostar também através do Bergson. Que o Bergson faz um prefácio, inclusive, esse sujeito se chama Gabriel Tarde, do século XIX e o um Pedaço do XX, 1843 e 1904. Gabriel Tarde. Por que Gabriel Tardo não é muito conhecido? Quem conhece Gabriel Tardo? É um sociólogo Está vendo? Vocês merecem parabéns <risos> São as raridades a serem multiplicadas Por que? Porque a sociologia ensinou duas coisas erradas o positivismo ensinou uma coisa errada E o marxismo foi atrás Que Gabriel Tardo era psicologista Por quê? Ele ia a micro-análise, a riqueza da microsociologia sociologia dele. Perder, os positivistas perderam qualquer aquelas coisas, e os marxistas perderam muito, batelando numa coisa só. Então, a gente pede, pelo amor de Deus, multipliquem-se os leitores de Gabriel É o grande Leibniziano da Sussur, um homem que descobre muita coisa. Nesse caso, a repetição estaria entre duas diferenças. Então, se você põe a repetição como diferenciador da diferença, a repetição estaria entre duas diferenças, fazendo-nos passar de uma ordem à outra da diferença. Quando passamos por esses lances do problema, vamos notando o quanto essa reversibilidade, e é aí que interessa, entre refeição e diferença, implica as oscilações das sínteses passivas carreadas pelas contemplações. É a partir das nossas contemplações dos Deus Que se definem todos os nossos ritmos Nossas reservas, nossos tempos de reações Os mil entrelaçamentos, os presentes e as fatigas que nos compõem Contemplar, contrair e em vez de submeter a contemplação ao negativo da atividade, por quê? Oh, meu filho, para ficar contemplando, vai fazer alguma coisa? Então, a, a, a, a destruição do que havia de valor, de grande valor em Plotino, no mundo, a ideia de contemplação, de tudo contemplando, tudo. E os caras dando, coçando, você sabe que parte do corpo, a achar que contemplação era ficar pisando alguma nuvem e daqui a pouco dormindo, bebendo aqueles vinhos em certos mosteiros. Que <risos> aliás produzir um bom cerveja na, na, na Bélgica. E então, uma contemplação perdoada pela cerveja em vez de submeter a contemplação negativo da atividade você, porque a psicologia não houve uma pedagogia no Brasil um poelinho, numa, teve grandes autores uma pedagogia da atividade escola ativa alguém se lembra desse? Bom, houve Foi um grande movimento pela escola pela escola ativa então houve uma mistificação da atividade Quando se descobre Que é passivamente Aprende a coisa Até mesmo Coisas fundamentais na aprendizagem de língua e outros bichos ah, Então, em vez de submeter A contemplação negativa da atividade Deus lembra que contemplar Já é Questionar Contemplação da alma. Questiona a repetição. Lançando-lhe a seguinte pergunta. Que diferença existe? É Você está repetindo? A alma não se contempla uma repetição. Contempla outra. Aí ela, que diferença existe? É, é quase que fatal. Que diferença? E ela própria a contemplação, através de contrações, transvasa a resposta, a repetição. Qual a resposta? A diferença. Você está repetindo, mas tem um negócio diferente aí. Você está achando que é o mesmo. Um segundo depois, a pessoa titubeia, e aí uma diferença... Aparece. Que bicho é esse que quer bloquear a emergência do novo no, no, no repetido, na repetição. Bom, tudo isso diz respeito à dramaturgia do presente. Está é, faltando tudo. Mas isso tudo que eu disse é a dramaturgia do presente. O paradoxo do presente, aspas, é né? o paradoxo do presente. Está em constituir o tempo como presente Mas como o presente que passa Ó, oh, ele, ele passa Ele passa Que se move por saltos que se imbricam uns nos outros Impõe-se, portanto, a pergunta O que faz passar o presente? <risos> Hã? Se tudo isso acontece no presente, ele passa Então o que é que faz passar o presente? você não queria segurar o presente? Para sempre claro. e aí o maledeto passa se olha no espelho já passou e pois, portanto a pergunta o que faz passar esse maledeto presente? o que faz passar o presente é uma segunda síntese do tempo olha aí. tratada sob duas perspectivas Primeiro, como síntese ativa, dotada de três pares de aspectos correlativos, mas não se mete. Aqui eu vou passar, porque se nós demorarmos aí, nós vamos longe. Quais são os, os três pares de, de, de aspectos correlativos? Não se mete. Reprodução. Reflexão. Reprodução do passado, você faz no presente Reflexão, você lança o futuro Olha, onde está acontecendo no presente? O que faz passar no presente? Então, re... Reprodução Você está pegando um negócio, refazendo Então no presente, você pegou alguma coisa do passado Reflexão, você está jogando a coisa no futuro Bom, essa menina está crescendo, você precisa de vitamina para crescer ah. Olha como está, mas está meio magrinha, precisa de ali. Pronto, certo. Nessa frase, você tem o passado, uh. tem o futuro. Uh. Reflexão. Rememoração, certo. Passado. Recognição. Ah, não diga, esse é aquele livro que eu traduzi. Pronto, olha. Ah, esse, uh. esse é aquele livro que eu traduzo. Estou jogando já, recognição. Eu estou reconhecendo que é o livro que eu Reconhecer, estou jogando, trazendo, memória passada, entendimento futuro. Esses são os pares que estão vibrando na sintesativa do tempo. Tudo isso é, você está consciente fazendo. O seu sujeito está funcionando. Pense logo. Tudo isso que está fazendo. Se ativa. Três pares de aspectos correlativos. Pá. Embora não se metam. Tem um está passado e do futuro. Reprodução, reflexão. Rememoração, reconvenção. Memória e entender. Pense uma síntese ativa na memória. Um Capaz de constituir o tempo como encaixe dos próprios presentes. Memória ativa, ó, se se ativa da memória, o que é que ela faz? Ela encaixa presentes. E aí você fura, você encaixa de um, jeito, um dia seguinte você encaixa do outro Pois Mas você faz isso, se, você se ativa da memória, você faz isso. Mas ainda consegui. Mas sob que condição? Aí a pergunta. Sob que condição essa síntese ativa da memória consegue fazer esses encargos? Pergunta de Tereza, claro. A resposta implica a aliança de Tereus com Bergson. Bergson. Século XIX, século XX. da memória consegue essa façanha graças a uma passividade nela implicada voltou a passividade voltou a passividade Sou é um filósofo da passividade mais radicalizada e não maltratada pela fenomenologia Estudiosos em torno de mesmo partido, etc, etc Precisamos conversar depois <risos> Mas sob que condição essa ciência ativa da memória consegue isso? Encaixou? Sei, Batalho, batalho, batalho Tudo aqueles partes funcionando A resposta implica a aliança de Deus com o com a síntese ativa da memória consegue essa façanha graças a uma passividade nela implicada. Graças a uma síntese passiva da memória. Chamada síntese transcendental, que constitui o um passado, tudo a priori. Tom. Veja esse tamanho de frase aí. Essa paulada. Palavra transcendental que parece impor aos pobres mortais um respeito, né? Grande por causa transcendental. eu sou dotado de um sujeito transcendental. Quem me fala isso? Aquele macaco, o clérigo dos macacos, aquele grande sujeito transcendental, sabe de onde? Lembra dele, Edu? Ele chama ele, tem um nome. Gostava dele, a cara dele é rosa Ele era um Típico transcendental No meio dos macabros Aí dos gorilhas, coitados dos gorilhas é muito mais forte que o arte né A torcida do Corinthians Oh, oh Olha, é, politicamente incorreto não, não é esse negócio chamado síntese, transcendental, que constitui o passado, a tudo, etc, etc. Nós vamos devagar e nós vamos pegar o rastro da... do que isso é, do que é isso. Depois de resumir os paradoxos constitutivos desse passado puro, você não sabe? Passado puro, esse passado puro é uma beleza de emoção mas ela se distribui por um livro magnífico matéria memória não é preciso ler esse livro e tal, então, o que o Deus faz? Ele faz um resumo Ele foi professor, deu muitas aulas a respeito de Bergson e ele resume depois de resumir os paradoxos constitutivos do passado puro esse transcendental lá em Bergson muito mais forte, rico. ele não é uma presunção de transcendental ele é uma criação de paradoxos do passado até chegar a um ponto magnífico etc, etc. então, ele resume os paradoxos constitutivos desse passado público ó, oh, eu vou por entre parênteses quais são esses paradoxos por isso que eu falei paradoxismo entendeu? também é importante a contemporaneidade do passado com o presente que ele foi, um paradoxo. Pensa, olha. Pense em alguma coisa do passado de vocês. O passado puro, ele se constitui desses paradoxos. Primeiro, há uma contemporaneidade do passado com o presente que ele foi. Ele foi, o você se casou, você se, se juntou com o orador. Toma. Isso aconteceu. Está na Isso aconteceu. Foi. Com a contemporaneidade do passado com aquele presente que ele foi, foi, foi, foi sub, sublim, é, é. Em Segundo o paradoxo. A coexistência dele. Coexistência de todo o passado com o novo presente em relação ao qual ele é agora passado. Então, contemporaneidade do primeiro paradoxo. O passado com o presente que ele foi. Agora, coexistência de todo o passado com este presente do qual se todo passado é passado. Segundo A pré-existência A terceira agora. A pré-existência do passado em geral Pré-existência do passado em geral Relativamente ao presente que passa Percebe-se disso? Finalmente A coexistência do passado inteiro Consigo mesmo você é um filósofo Inventou isso daí Mas é uma análise Isso é uma análise Palpável Tem força empírica Você não pode negar Aí, ah, O passado inteiro é Coexiste com ele mesmo. Por isso que ele ser tudo isso de transcendental Não está na minha cabeça Ele Como é que o sujeito se atreve a dizer isso? se você agora medita? Assim, você tem razão, existe isso. Então, resume a dramaturgia bergsoniana do passado, o drama das duas sínteses da memória, a ativa e a passiva, dizendo assim, dois o que vivemos empiricamente, o que vivemos empiricamente, como a sucessão de presentes diferentes, do ponto de vista da síntese ativa, é também a coexistência sempre crescente dos níveis do passado na síntese passiva. Se carrega isso. Se carrega. Se emociona. Você tem um Bergson capaz de pensar isso e um resumo do cara foi o melhor professor de Bergson num colégio. O curso dele foi recuperado, aparece publicado. É lindo! Aí, finalmente, ainda no domínio da teoria do tempo, há de se notar o terceiro lance do problema da repetição. Porque agora, nós vimos Contemplação no presente Nós vimos isso no passado E agora Faltou um pedaço Do tempo aí Presente, passado e agora? Futuro A resposta é desenvolver Espera ah. Finalmente, ainda no domínio da teoria do tempo, há de se notar um terceiro lance do problema da repetição. O que nasce de uma espécie de insuficiência da memória. Esse é o ponto. É aí que não pode parar em verso. Não pode parar inverso. A análise não pode parar. Não que o universo seja ultrapassado, não é isso. O que ele pode fazer é isso? mas há algo mais a fazer na teoria do tempo há uma insuficiência da memória que você pode pegar de algum ângulo O qual é o ângulo peito abre-se assim a terceira síntese do tempo aquela marcada pela reiterada frase de Hamlet da qual livro do Peter é eu tenho o tempo está fora dos eixos Onde é que Hamlet é diz isso? Pessoal, só recorda a cena The time, eu pronuncio mal Até nisso eu gosto de ler isso Porque também pronunciava mal inglês. The time né, is, is out of joint Qual é a boa tradução? fora dos, o tempo está fora dos então tem o um eixo, tem um o tem até a, a dobrada porque do é uma espécie de, de segurar a porta está fora dos gombo está fora dos eixos o eu, então, esse, essa expressão de, de Hamlet ocorre diante do da visão do fantasma do pai que tinha é sido morto por uma ação esquisita da mãe de Hamlet, portanto, da mulher, né, com o irmão dele. Eles fizeram o que não devia, né, o que não podia fazer. E Hamlet, o fantasma, o fantasma, com as frases dele, cria em Hamlet no um estado terrível então vamos, vamos, vamos ver se eu consegui trazer isso do, do, do livro para cá o eu de Hamlet sente-se rachado entre o passado e o futuro a aparição do pai como quem incitando vingança leva Hamlet a sentir primeiramente a imagem da ação como grande demais para ele como é que eu posso resolver essa porcaria de problema que é esse está me colocando cá, o um italiano resolveria de outro jeito Mas ele é o príncipe do norte então ele fica com aqueles problema. a imagem da ação como grande demais para ele você está rachado. E em seguida, é. no presente da mental ele já vai, não é? Vive um devir igual à ação onde? Na viagem dele. Lembra, do, lembra da, da peça? O desdobramento do eu, a projeção de um eu ideal na imagem da. O ganhar esse troféu corintiano, né, Do tornar-se capaz da ação. Esse é o, o Hamletismo todo. É nesse fluxo que se abre o terceiro tempo que descobre o futuro. É esse até deu isso. Aí. Abre-se o terceiro tempo que descobre o futuro mas que impõe ao eu a dificuldade de sentir que o acontecimento e a ação têm uma coerência secreta que exclui a do eu esse troço você não sabe o que vai dar o que tem nesse acontecimento, o que poderei fazer nele e a própria ação seria dela capazes continua Chegando a voltar-se contra o próprio eu. Pô, acho que eu não vou ser capaz disso. Projetando em mil pedaços, como se o gerador do novo mundo fosse arrebatado e dissipado pelo fragmento daquilo que ele faz nascer no múltiplo. Esse vai. É um... Já é? Você já deixou a Hamlet Você está num mundo de um Ulisses, de Joyce, de Fragmentado Qual foi a, a A palavra daquela menina Que o Epíteto privilegiou no, no, Na Na mensagem dele a respeito da, minha, da mobilização Somos Ninguém Quem sou eu? Ninguém então, É o nascimento de ninguém É Ulisses A mulher <risos> é que ainda É canteano ele tem os grandes pessoais aí não você se entrega a ação e deixa-se arrebentar composição do futuro radical que bicho é esse? o, o Oswald não falou disso precisamos ver isso <risos> é nesse fluxo que se abre o terceiro tempo que descobre o futuro mas que impõe ao eu a dificuldade de sentir que o acontecimento e a ação tem uma coerência secreta que excluído eu, claro claro, o movimento revolucionário não será aquilo que você planejou não será aquilo que você previu não será aquilo que você analisou como possível é uma absoluta novidade a vida é novidade. precisa ser luz o próximo passo você pode não ser capaz dele. Quem já fez na vida a experiência de tropeçar e cair sabe que o próximo passo precisa ser pensado outro. coisa que eu não fazia lá, ontem. <risos> Agora que pensar? Mas você vai dar o um passo, cara. O acontecimento é andar, os vários verbos da vida se tornam bem a mim no comer, no beber, etc chegando a voltar-se contra o próprio eu projetando-se em mil pedaços como se o gerador do novo mundo fosse arrebatado e dissipado pelo fragmento daquilo que ele faz nascer no múltiplo olha, é o um dilacerado pois bem que é isso aqui? o eu é igualado nessa dramaturgia do futuro na na resposta a essa pergunta, a repetição ressurge como potência da diferença. Esse eu dissipado é igualado, igualado ao desigual em si. Você não se reconhece. Isso é outro, absolutamente outro. E a aliança com Nietzsche, já presente desde o prólogo e da introdução do livro e que já se preparava bem antes neste outro livro da juventude de Nietzsche é a Filosofia de 62, essa aliança evidencia-se não só na frase em que esse, é, na frase em que, em que esse eu rachado e agora dividido é igualado ao homem sem nome, sem família, sem qualidade, sem eu, nem eu, o plebeu detentor de um segredo, já super-homem. Com seus membros espaços gravitando em torno da imagem sublime, isso daí já é Nietzsche. Mas quem é esse super -alto? Não é o homem da técnica que quer Heidegger no Nietzsche -Devon? Quem é esse super -alto? Não se sabe. É o homem das combinações de elementos finitos em combinações ilimitadas. Sabe? Você não tem a forma Deus mais, não tem a forma homem Você tem a forma do que? que somos? Somos combinados Fazemos combinações De elementos finitos, combinações ilimitadas Em todos os nossos instrumentos é isso que funciona Conjunto finito de elementos passíveis de combinatórias em número Não infinito E ilimitadamente Sempre dizemos. Vivemos dessas combinações Então, a aliança com Nietzsche Reitera-se para afirmar o mais decisivo Na paradoxal repetição de Eulésia Eis a frase em que isso é dito E que pode ser tomada como quase conclusão Quarto, por da provisória, quase conclusão, provisória da palestra, embora não da pesquisa, é claro. O que é reproduzido, o absolutamente novo, é, por sua vez, apenas repetição. A terceira repetição. Desta vez, por excesso, a repetição do futuro como eterno retorno. Fechado. Continua uma dúvida Cátio e eterno retorno é Para a gente não ficar Na dependência do Jacó Ele vai ter que dizer o dele e, às vezes, vai ter que dizer o dele Não, o dele vai ter que dizer o dele É o eterno retorno O que, que eternamente retorna? Estranha passividade Essa que nos liga à repetição do futuro como eterno retorno porque estava tratando do futuro. E agora, e é posto uma passividade nisso, inevitavelmente há um eterno retorno. Do quê? Se estava falando do futuro, e é eterno retorno. Veja bem. Não somos senhores daquilo que retorna. E que retorna entretanto Olha, esse é o problema Você não é senhor Você não é dono daquilo que retorna não? E que retorna entretanto Sorvendo partículas Das nossas ações você, Nas suas ações Você participa do eterno retorno Paz Que te come passivamente Em você Você as suas ações reiterem em você a passividade do eterno retorno que te leva As suas ações reiterem em você uma passividade que te leva no eterno retorno do, quê? do quê? Tem que? Fazer do que? a O que é que eternamente retorna? A resposta é desenvolvida no momento em que Deus ainda no capítulo dedicado à diferença em si mesma, que é o, o primeiro capítulo, precisa articular conceitualmente sua maneira de estar entre dois gigantes intercessores de sua vida filosófica. Spinoza e Tratando do problema da unimosidade do ser, ele precisa fazer com que o que é dito da substância espinosista, seja dito somente dos módulos. Espinosa estabeleceu é uma, uma distinção entre substância e modos Os módulos são modificações de uma substância da natureza inteira. E o que é dito da substância precisa ser dito dos modos Bom, deixa isso para lá. Pois bem. Isso exige uma inversão categórica que tem a ver com a resposta que findará esta palestra, mas não a É preciso que o ser que retorna no eterno retorno seja dito das modificações dos módulos. Portanto, seja dito do o que eternamente retorna é vir a ser dos modos? É o das É aí que a originalidade está. O eterno retorno, justamente das singularidades que são inovações no universo. Retornar, aspas, retornar é o ser. Mas somente o ser do devir. Fechado? Isso implica diferença. Pois retornar é a própria identidade da diferença Voltamos ao ponto de partida O que retorna a diferença Lá no comecinho Que o tempo da alma contempla Retornar é o ser, mas somente o ser do devido Isso implica diferença Pois retornar é a própria identidade da diferença O idêntico que se diz da diferença e essa identidade, produzida pela diferença, é determinada como repetição da diferença, para nossos Bom, agora, isso é dito não para apaziguar nossos anjos, nossa facilidade em nos satisfazermos com pequenos socorros aos nossos erros mas para cuidarmos estoicamente de uma coisa importante suscitada pelas diferenças. Que se é, que, que, que, do que? que é que devemos cuidar? Das provas seletivas. Aí nite um problema de provas seletivas que o eterno retorno dos devires nos impõe. que provém a da seleção das diferenças oh, seleção das diferenças segundo sua capacidade de produzir isto é, de retornar ou de suportar a prova do eterno retorno é a produtividade universal que nisso Deus e Spinoza estão pedidos juntos há muitos céus. Deus e é causa livre, tem que ser juntado com a causa. Tem que ser juntado com a causa. Que é sempre potência de produzir, potência de inovar. Então, qual é o nosso problema prático quando Nietzsche fala em seleção portanto, das diferenças que somos capazes de produzir? É um problema prático, um problema ético. Por quê? Porque é um julgamento de Nietzsche. Só retornará a diferença que possa ser coroada. Não é um rei. Que pode, que pode. Mas a Revolução Francesa já resolveu isso para nós. Não queremos mais rei. Teocracia que fique com quem quiser, mas não conosco. a cultura filosófica ocidental. Então, como é que, eu, que ideia é essa de seleção das? Então, o nosso problema prático, agora retomando a atmosfera espinosa. É vivermos essa prova da seleção das diferenças. Sim, vamos topar. Existe isso. De repente você ouve uma cantora e a outra que daqui a pouco você ouve e fala, pô, canta bem pra cá Não que você vai pôr a outra de lado. Mas aí vem alguém que acha que canta e canta e você fala, pô, peraí. A televisão está estragando muita coisa Nessa história do canto. E como você está fazendo seleção das ideias Então é inevitável que se faça Então o nosso problema prático Agora retomando a atmosfera espinosa É vivermos essa prova, sim Mas como anarquia coroada Porque cada diferença pode estar abrindo um domínio ah, ela está cantando feio Olha, é um clown interessante Desenvolve o no universo Outro desenvolve -o. Bom, na imanência Agora o problema é esse, o problema prático É que tudo isso, vamos lá Mas na imanência das nossas coexistências Cuidando para não transferirmos o poder seletivo das diferenças a transcendentes de plantão, mesmo que seja um professor. É. <risos>